É, Bom hoje dia. não está chovendo. Realmente, triste. Ó, pode colher tudo aqui, ó. Aí, tá. Mano, calma aí, deixa eu... O Clint chegou, o cara da... O cara pra me dar a fornalha. Boa. Mano, eu tenho que cumprimentar três pessoas... É, cinco pessoas. Deixa eu cumprimentar rapidão. Beleza, consegui fazer. Agora eu consegui fazer fornalhas. Você sabe quem que é? Tipo, uma... O é Uma... Ah, esse aqui é o Médico, eu acho. O Médico é um cara nerd, né? Tem um... Aham. Um babaca. Deixa eu ver. Tá indo lá, vê que tá ele. Vai, esse Babiz, dele. Vamos ver se eu achou bem, hein? Deixa eu vem, tá na rua. Acho que devia com... comprar xerife depois. Uhum. Comprar 15 de xerife e planta. Beleza. Pra você ter nível 2 de... Esperar as coisas abrirem, né? Hoje é o dia do aniversário do prefeito. Eu vou dar o Narciso pra ele. É narciso? Ah é, tem que dar o presente pra ele. Eita, que isso? Ah. Apareceu. Ah, então Ele vai nos apresentar o centro da comunidade Se eu pular, ele pula pra você também? Eu sei não É, melhor não, então Deu não deixar o centro da comunidade, o louco Bem, bem conservado, né? Então Você tá em que frase dele? É, sempre vibrante Mas agora ah, então. olhe para ele, que pergunte O meu é diferente, então Hoje em dia eu na frente da televisão e não participo da comunidade. Olha só, aparece um velho. Eu já saí. É então. Eu tô, inútil. tô eu vendo que... preciso. Ah, Não, não quero comprar nada, eu quero cumprimentar o seu merda. Aí. É o um prazer mas... velho, a gente entrou lá dentro. Aleus. Aí vem o som de vazio, tipo, profundamente vazio. Então. Tudo bom, né? Tá, vamos ver é. quem precisa conhecer ainda. Meu personagem deu um pulo aqui, que esse é louco. Não tem nem como. Ó, oh, preciso conhecer uma moça. Um menininho. O bruxo conta como o pessoal pra conhecer? Não, conta não. Ah, eu tô vendo uma menina que eu preciso conhecer, só que ela não vai sair agora. Aí, criancinha, vem cá. Vem pro tio Ah não, não é essa não. Tô Olha o cadeirante aqui. já Beleza, falei e conversei com o véi aqui. Oi, essa véi aqui. Tá, Nossa, agora. A senhora tá em decomposição já. Hahaha. <risos> <risos> ó? A bichinha tá estragado. Eu vou, com... vou na casa do prefeito presentear ele. eu não tenho presente pra dar pra ele. Opa, achei uma pessoa que eu precisava conhecer, que bom. Ai, velho, não sei se ele, se ele gostou muito, não, mas... Tranquilidade, né? A menina prefeita sempre tranquila, né? É, então. Tem então, mais que... Até... Falta mais algumas pessoas. Faltam duas pessoas, eu acho. Deixa eu ver. <risos> eu vou entrar dentro do centro da comunidade pra pegar... Aquele cabeludo da praia fica sempre lá? ele sempre fica lá na casa dele, eu acho. Tendi que esperar ele sair. Ou na praia, ou na ponte. Oi? Ele fica também na ponte também. Uhum. Mas geralmente é por aí. Vamos lá, vamos lá, ver se eu acho esse mal, mal, mal, maldito. Mal, mal, maldito. Olha aqui ó, pega esse Narciso e deixa eu te dropar essas coisas aqui ó, peguei, peguei, peguei. O prefeito gosta disso? Não, pega as iscas que bosta na... É, o prefeito gosta de Narciso, dá lá pra ele que você ganha o um coração. Uhum. Olha aí ó, o... ah, que bom esse cara. Eu sempre pensei que era mulher. Ah, <risos> então, é meio difícil confundir assim, né? Perigoso. Mas de longe assim. assim? Perigoso, perigoso, perigoso confundir. Que que eu dou pro prefeito? Esse Narciso, Narciso ou esse Narciso, mexilhão? Narciso, Narciso Ai, cadê ele? Ah, ele não tá em casa, que bosta. Ele tá na praça, lá em cima. Tá perfeito. Nossa, ganhou uma úlcora. Você é louco? É. <risos> ah, parece que eu comi o Narciso. Eu vou entregar quando... no museu. O que quer é ganha quando dá dois presentes pro? Ah, se você der presente no aniversário dele, perfeito. Ah, então, você vai ganhar os quatro coração com a pessoa. Ah. Ah, ah, é tipo... A pessoa conhecer uma criança, tem um cabelo arrepiado e o e outra criança também. Vai ser duas crianças, hein? Onde que essas criancinhas ah, Então, Elas ficam aí, por aí, velho. Você tem que encontrar elas andando com uma... Uma mulher. Uma mulher anda com elas, geralmente. aí fica na biblioteca ou não? Nossa, ah, eu vi essas crianças inúteis. Eu não sei, velho. De enquanto, exatamente. Eu não quero comer Narciso. Ver agora, agora finalmente, eu vou pescar. Gastei 500 anos pra começar a pescar agora. Agora hum. vai. Finalmente pescando. Ô oh, ferreiro, como vai? Não tem nada pra fazer. Nossa, cara de zumbi. Opa, ganhei uma conquista e pegou uma brema. Brema dá pra levar lá no negócio, né? É. Mas pode vender, a gente. Bora Ah, gente liberou, né? É. Depois que liberar, a gente tem que pegar uma enguia. E um monte de peixe um monte de peixe. Então. Só os peixes. Nossa, eu peguei um peixinho na, na ponta do negócio. É, quando você, quando você não volta pra casa, eu vou aqui no combate com. Aí, peguei mais uma brema. Tá pronto. Tô pronto pra, pra ir pra casa aqui. Espero Vai que ir. eu consiga chegar e não fique preso nesse matagal. É, eu fiz o um combate bom aqui com a. Firelime. Ai. Nossa, uma micro limpeza aqui. Meu, barulho ia é ficar mó alto, velho, de ser cortando a grama, velho. Mó estranho não. você tá. Tava... Não sei se tá e tá boa alta. Eu vou, eu vou vender os peixes aqui. Gastei um dia inteiro pra conhecer as pessoas que eu precisava e não conheci. Eu vou comprar a xerívia, mãe. Beleza. Vai plantar xerívia aí. Raiz forte pode vender, será? Pode, pode vender se você não vai usar. ostra Aí cultivo nível 1. Pesca nível 3. Boa. Se a gente já tiver um dinheiro pra vara de pesca, já temos dinheiro. Começa a não vender os peixes, segura ele, segura ele. Segura os peixes. Uhum. Vamos vender quando tiver level 5 de pesca, que aí valoriza esse peixe. Então. Eu agora o que eu tenho que fazer? Aí, vai... o mago já chamou. Eu vou lá no, no As crianças pela na Merde, né? É na Merde, geralmente na Merde. Eu venho chapéus. Eu vou lá no Mago também para liberar o centro da comunidade. Uhum. E aí eu vou comprar minha vara lá. Ai merda, eu peguei essas fibras sem querer. É, eu tô com umas 4 agora, né? No inventário. Tô com 12. Tô com objetivo bom, encontre o feiticeiro. É um chatão saiu da casa? Vamos ver se você, porque você tá falando que me conheceu, não. Dá uma fibra de presente pra ele. Ó, o oh, caminho nana, deu 10 nana. mil passos. água diferenciada aqui. É o que dá a sopa. É M. Deixa louco. Total. É para isso que Naruto veio pra cá. Se eu vou falar que tinha um negócio ver. bom desse daí Nossa, Meu Deus. O Jojo já cola a alga. Aí vem um peixinho. Um peixe diurno. É urno Observe, ó. Rapaz. Peguei um esqualho. Guarda, né? É, guarda, guarda. Fazer um baú inteiro baluco, sobre as peixes. Já tem um baú aí. Guarda. É que eu não tô na praia, eu tô. Ah, então. Rio. Então tá difícil aí. Então tem que comprar fazer um baú. Nélson, eu só tô pescando pra passar o tempo. Eu tô, tô esperando abrir a casa desses otários. Ah, tô nem aí. Olha a criança, achei a criança ela tá dentro do quarto dela e não parece que vai sair. Ela sai, ela sai. Ah, ela tá parada no meio do nada, sei daí o. Eu... O mago tem uma teleportada estranha. Ah, velho, criança muito. Oh. <risos> Ó, oh, tacou o pergaminho na sopa. Criança não sai, velho. Ela tá parada, inerte. Ô, oh, criancinha maldita. Rapaz, ele vai me guivar fopa aqui, ó. Vai dar a sopa. Vem cá, criancinha. Eu tenho uma Jojo cola pra você, ó. Cabe, é. olha, olha, olha esse mago, velho O cara que ele fez agora Não era seguro Real Aí a criança andou, velho Vai sair, que bom uh, vem com o titio aqui Ó, já começou as folhinhas Pronto, esse é Mais uma está tomando aqui O, o, o narutinho e, Eno, é... Hum. Sabe o nome do, de uma outra criança que tem é o cabelo laranja? Ela... É um menino. Ah, é, eu sei qual é. É o que fica na casa, sabe a rua 1? Que é a casa, aquelas duas casas. Hum, deixa eu ver no mapa, peraí. É, são duas casas ah, e sei. ele fica lá. Número 1, um, número 2, tô indo lá. Essa, essa reta aqui. Você já conheceu aquela criança de cabelo roxo? Aham, uhum. acabei de conhecer ela, ela tava presa no quarto e não queria sair, aí é, saiu agora. Então, ela ficou. tava hum, pulando o corda aqui. Perdi, perdi duas horas do meu tempo só expressar a maldita cheia criança. que conhecer todo mundo. Ou oh, Vincent esse morro. É. Agora eu tenho que dar um presente pra alguém, eu vou dar uma alca pra Mary <risos> A Karen flagou você, ela deve ter. Tipo, se você tivesse coração com ela, provavelmente você teria perdido ele. <risos> é? Ela te pegou. Então, eu fui dropar o presente pra ela me ver o beijo no vídeo. Rapaz. Não sei o que eles é contra. Você fazendo isso, que isso. Então, deixa eu. Só é um negócio normalzinho. É nessa casa aqui, ó. Você já viu? Oi? Não, é nessa. É na azul, na casa azul, eu acho que o menino tá. Eu já conheci todo mundo. Ah, então beleza, maravilha. Valeu. O que uma eu faço agora? A ah, pesca. Você já comprou essa? Eu vou coisa comprar. De pescar? Vou comprar, vou comprar. Se quiser eu comprar você e te dou. Não, tranquilo, eu já tô perto aqui. Eu só vou entregar o um negócio no museu. Aham. Uhum. ferramenta pré-histórica. O que você ganhou em troca? Nada. Esse velho tá me enganando, velho. Então, eu entrego ele fala um negócio vai... pra ele e ele não me entrega nada. Beleza, senhor. Tranquilidade. Ó, né? oh, pôr no baú aqui o espalho que eu peguei. Beleza. Aí vamos começar a minerar também. Uhum, mas aí a gente tem que cobrar mochila, não? Tem, tem. Mas tá difícil aqui. Aí peguei umas 15 iscas aqui pra facilitar o processo. Veio precioso primeiro, o uhum. veio maior. Uhum. Uhum. Meu e o CS vai ter realmente uma operação agora, velho. Então. Finalmente. Ou seja, você tem dinheiro na sua conta da Steam? Tenho 33. Boa. Quanto Meu, assim custa, que geralmente? assim que comprar o pa, assim que os passos aparecerem, você compra. 25. Quanto custa mais ou menos? Meu, Quanto? compra 25. Compra assim que aparecer. Uhum. E aí você começa a jogar pra dropar a caixa, que ela vai custar mais ou menos 20 reais no lançamento, a caixa da operação. Nossa. Quando tu falou. Quem, onde falou que vai. Só uma operação Meu, eles adiantaram os campeonatos Ele adiantou esse campeonato agora, sabe, do Major E atrasou o campeonato do ano que vem Então quer dizer que vai ter operação Provavelmente Eu tô esperando Terminato? Eu é acho uma... que vai ser na próxima semana Acho que vai ser quando lançar a nova cast hein? É, a cast também vai lançar A cast vai lançar dia 10 Dia de... é, 10? De depois de amanhã de e a operação eu tô esperando dia 14, por aí. Dia que lançar a nova Cache, vai achar a compra em 10 segundos. Ainda. Tá vendo? É, essa nova cash eu quero jogar bastante. Isso daí. Então, a ah, é merda, uma alba. Tá bem bonita. O mapa, eu não sei porquê, mas parece que tudo que adicionaram foi CT. É, então eu não vi o mapa ainda. <risos> Depois observa lá, que é bem CT. Ah, o mapa já era meio CT. Agora ficou só meio mais. Que era, só meio, que era muito TR, na minha opinião. Porque eu ah, é, ele então... tinha que cravar em um pixel. Só quando você fazer com dois, que aí ficava de boa. Meu, também o retake era muito, também, difícil. Então, retake principalmente CT. na B. Ah, então. E daí não trocou muito, a B continua sendo um mapa bem complicado, calma. Deixa eu guardar tudo no baú. Não quer vender pra comprar a mochila? Não, tem que esperar level 5, que aí a gente vai ganhar maior XP. Ah, então a gente vai a gente minerar vai sem a mochila ou vai fazer o quê? Meu, sei não, acho que é melhor a gente minerar mesmo. Porque senão não, não vai ganhar dinheiro. É, então, a gente tem que. Eu acho que. Hum, deixa eu ver. Não é melhor vender os peixes e, tipo, pra comprar a sua mochila e... Não, porque se a gente vai ganhar mais, aí vai comprar a mochila rapidão. Deixa eu ver. Tá tranquilo, eu acho. A gente consegue aguentar sem dinheiro. hum Bora começar Ah, tem que se virar com cultivo, então. Ah, então. Tranquilo. você, você comprou a estiriva, esqueceu, não esqueceu... Não. Esqueci. Esqueci. Então, ainda também o dinheiro tá escasso também, então nem tem como. então. então, eu já vou subindo lá pra casa que não tem nem como. Bati o recorde do meu Alibut. Aí ó, já consegui um evento. Qual que é o evento do chapéu né, aquele é lá. Do... Não, do Larry's, do Larry. Sabe que ele rouba o lixo. Ah Ah, parece que aqueles guaxinins voltaram Ó que guaxinim da hora Então, é, bati o recorde do meu alibuto de novo Hum, o Meu, ele, ele fala, tipo, tem comida quentinha nesse lixo, tipo, recém do começo Oxi. eles iriam pro lixo Mas já tá no lixo, velho, não faz o menor sentido <risos> Opa, achei aquelas minhoquinhas no chão, vamos ver o que é Cacos de vidro, é útil? Não, não sei, é cacos de vidro É um artefato, eu posso doar pro museu, né? É, ah, cê é louco, artefato caco de vida. Isso daí eu nunca peguei, velho. <risos> é eu posso doar já ou tem que esperar amanhecer? Tem que esperar amanhecer. Muito tarde. Olha você andando aí. <risos> você atravessou a animação. Que horas, são? Tô... que horas são? 23 horas. Ah, então, eu preciso. Mas que... que Tá travado. Ah, não, tá travado não. <risos> aí eu vou correr, vou correr, Nossa, vou correr. Tô indo lá. pro sono profundo. Ô, louco. Saí mó antes, aí tive a animação do, do Lewis, aí atrasou tudo, atrasou tudo. Então. Ó o Shane, velho. Por isso que ele é tão chato. Ele vai trabalhar cedo e hum. vai fica no bar até 11h40 da noite. Ah, não, penalidade não. Você já tá na cama aí, né? Tô. Tô chegando, tô chegando. Tô na no meio. Nossa, high speed. Cheguei. Valeu, valeu. Pensei que é nível 4, já tô quase. Eu pensei que nós ainda é, então. de, ia demorar. Então, tá safe, tá safe de fazer o negócio. Ô, oh, chuvinha boa, hein? Nem compramos nada, mas beleza.